Olá, sou o Luiz Eduardo. Você está no canal Musicando Brasil. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Bom, hoje eu vou ensinar vocês o o que é o básico que a gente vai aprender. Bom, o básico, simplesmente é o básico. Tipo, vamos tocar para mostrar a vocês. estou novos tipo esse né boa tipo essa eu vou botar agora vocês provavelmente já vão conhecer tem não como falar vamos ver aqui outra que vocês conheçam essa vamos ver se vocês conhecem eu não conheço um like que triste essa vocês vão praticamente conhecer <SILENCIO> Sem tocar aí, né? Vamos fazer um desafio assim. Vamos escutar algumas músicas. E eu vou pesquisar o nome delas. E a gente vai fazer um, uma votação aí no card. Qual música a gente tenta tocar? A gente não vai aprender, a gente vai tentar tocar. Vamos ver outra se tem aqui tipo o GTV Lux. é uma ótima voz. <SILENCIO> Vamos, essa não vai pra lista da votação mas uh... Essa daqui é estranho o nome, né? que horrível, não é. Essa daqui deve ser engraçada e muito, não é gerista. Vamos ver se tem outra aqui. Cruzato Quem não conhece Cruzato Meu Deus, tem nome de pessoa aqui vídeo deve ser What, eu achei que essa ser é muito triste E essa, deve ser E ela agora mesmo. se mexendo a câmera não é problema nenhum é que ela que a câmera se mexe quando a gente se mexe aí não é problema não é o tô sem produção mas eu tô com um tripé achei mas eu gostei daqui então Um acompanhamento. Um bem um ótimo pop. não uma um um um ótimo toqui 120 sem qui